Salve, parreleiros! E hoje nós vamos fazer uma receita simples, mas muito saborosa. Uma panceta na parride. Bora lá comigo? Rapaziada, para nós fazermos essa panceta aqui, eu vou chamar meu amigo Leco. Bora aí, Leco. Ele vai dar uma auxiliada aí. jogo, vem. E como que nós vamos fazer essa panceta na parride hoje, O que que temos aqui? Vamos bolar aí o negócio. A gente tem a panceta, certo? O, a manjerona, o alecrim, a salsinha, cebola, vinho branco, alho, sal e a panceta de novo. é, E a panceta de porco, na verdade, ela é... Vamos pegar o porco aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É a, bar... é a barriga do porco. A panceta é a barriga do porco, entendeu? Então, bora lá. Como nós vamos temperar aqui? Vamos deixar marinando, então. Então tá, a gente pode Bora preparando? Vamos começar o preparo disso aí. Então vamos lá. Vamos, vamos usar lá. essa mesa aqui? Bora fazer então essa receita aí, né? Laco? Vamos lá então. Vamos usar essa tábua aqui. Vamos colocar as coisas na mesa. Primeiro a gente vai pôr um sal fino isso aqui. Certo? Posso pedir pra te ajudar, Michel? Bora. Então pica um alhozinho para nós aí. Tem Michel, pega e coloca, pega e pica lá. cebola aqui, Vamos lá. a lá. deles. lá. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Pega. Vou largar o ar aí Vou distribuir bem isso aqui Os temperos, a gente vai usar eles tudo grosso esmagado Para não ficar depois isso na carne Que como vai ficar marinando Não tem porque ficar os pedaços todos miudinhos e grudados na carne Não vamos usar tudo isso aqui não, né? Isso aqui é forte, cara Fica um gosto muito forte ali. Apesar que eu gosto. Esse troço aqui. Certo. O sal a é gosto, né? Aí é de quem hum. quem gosta. Vamos esmagar bem. Nada muito.. E para finalizar, a gente vai deixar marinando isso aqui no vinho branco, um vinho qualquer, sem. Como a nossa região aqui tem muito vinho colonial. Acredito que fica ótimo. Só levar a geladeira e ver o que acontece amanhã. Bom, e aqui que a gente fez o. Como a, a panceta que é uma peça que a gente vai deixar marinando um dia para o outro. A gente já preparou uma peça ontem um à noite, né? E temperou, como a gente mostrou no vídeo. Mas também é importante ressaltar que não dá para se ater muito aos temperos. É bom utilizar o que tem em casa mesmo de forma orgânica, né? Ou o que tem acessibilidade. Já, é, como que nós vamos assar isso aqui agora? Bom, Michel, a gente vai pegar, vamos ver como é isso aqui. parece até é muito bonito, por sinal. A gente vai puxar a brasa na parrilha aí tá sendo uma coisa já tá uma boa. bora lá então a gente tá com a parrilla aí ó já tá trincando a gente vai deixar ela aqui ó No segundo andar da parrilha. a temperatura de que 5 segundos tá tá legal assim ó particularmente eu não gosto muito de deixar esses verdinhos aqui, porque fica um gosto amargo, o sabor já está nela, porque ficou, ficou de um dia para o outro, ou 12 horas, 18 horas, enfim. E a gente vai deixar ela no segundo andar aqui por um tempo, 30 minutos, 40, vai depender do fogo como ele se comporta. esse caldinho aqui a gente não joga fora não, a gente vai usar ele depois, marinando a carne ali conforme o assado dela. Já ficou um tempo aqui então, a nossa panceta, você pode ver que quase está assando, a gente vai pôr para a principal. E agora a gente vai assar ela. é isso aí, agora é só esperar. Aqui a gente vai pegar o, um retalho aqui da panceta que a gente deixou lá na quadradinha. E a gente vai fazer outro tipo de assado, né? A gente vai pururucar também. Porém, a gente vai botar ele e vai pururucar no azeite. Vai deixar assando junto ali no braseiro até que assa a parte da carne. Depois, nós vamos fazer duas formas. A primeira, nós vamos direto no braseiro. E a outra, nós vamos botar aqui no Firebox, ah, vai botar uma panela em cima do Firebox com, com azeite. E vamos fazer o apururuc dentro do azeite para notar a diferença das duas pancetas aqui. Já está assadinho, para a gente tá virando o papururucar, ó. E agora a gente fechou no braseiro. O braseiro está com uma temperatura alta aí. A gente vai deixar agora o papururucar. Então logo logo tá prontinho isso aí. A gente não pode deixar muito que vai queimar isso aí. A panceta já tá pronta já, ó. já. Colocar na mesa aí. Azeite de oliva em cima pra, pra dar aquele sabor. Michel, chega aí. Vamos provar essa panceta aí. Bora provar então, pesco. Parceiro de na brasa. Uhum. Para... Dá pra recomendar aí. Ficou muito bom a carne. E vamos provar outro pedaço também, né? Para depois comparar e ver qual vai dar a diferença aí dele né? pro na brasa a gente jogar lá no. Bom, é e a outra panceta é. que a gente botou ali, né? A gente vai tirar agora. Vamos cortar ela em cubo. Bora cortar é ele. E ela vai ficar tipo um torresmo, né? Vamos botar ela, cortar em cubo e vamos jogar ela no, no óleo quente ali. E ela vai fritar, velho. E ver como é que vai ficar. Tá, quase, tá pronto praticamente Vamos tirar aqui ó. Olha a pegar que legal Contou Tá bem sequinho Vamos deixar aqui a gordura dar uma Calma filtrada aqui Olha lá é bom né bom Fazer aquele aperitivo com aquela cervejinha não tem para matar. E é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado e essa foi mais uma dica de sábado na brasa. Tamo junto semana que vem!